Não sei se vocês estão me focando direito Não sei se vocês estão me vendo direito ah! Hoje a gente vai passear junto mais uma vez Aqui em Sorocaba vieram me visitar Duas pessoas incríveis E que eu gosto pra caramba Que é a Sarinha do canal Cozinhando com a Sarinha E a mãe dela, a lindíssima da Tá, Que já é minha amiga há algum tempo e elas estão me esperando no circo... No circo? Elas estão me esperando no circo, que está aqui em Sorocaba. Eu estou, eu vim buscar minha amiga, que está atrasada e me atrasando, como sempre. Vamos ver. Diga oi, Mayara, oi. atrasada. Como sempre? A gente está indo para o circo. É... Eu vou pedir para mais Mai segurar, porque eu vou dirigir. Eu lembrei que vocês gostavam disso e vocês já tinham me chamado no Face. Então, eu falei, ah, acho que a Mai vai gostar de porque todas as vezes pra cá a gente vai junto então é, a gente vai. Sempre tem um palhaço porque. com a cara do Carlos <risos> É porque a Manu não quer ir Porque ela tem um aniversário hoje no cu do mundo Minha irmã não quis ir Minha irmã me abandonou Porque ela tem um aniversário hoje tá? Ela preferiu os amigos do que a mim Que do amor e carinho e dinheiro pra ela <risos> E eu vou ver vocês daqui a pouco A gente se encontra e se fala melhor lá no, no circo no circo. No circo. Uh, tá bom. Vamos circo. Beijo. A gente tá aqui agora, nós chegamos no circo. Eu tô aqui com a Sarinha, como Fala aí, pessoal, Sarinha. Ai, a Tata ali, filmando. Eles vieram hoje pra gente poder ver a apresentação do circo. Talvez isso saia O foco, gente. Eu tentei o um máximo, mas não tinha dado foco. Umas horas. A gente tá aqui na hora de comer. Nessa né, linha, o que que você gostou mais uau, uau. foi a moto? A gente tava do lado das motocicletas dentro de um círculo desse tamanho e elas rodando, todas juntas. E a Sarinha enlouquecida, pulando. É enlouquecida. Parece ter alguma coisa com essa menina. <risos> Olha só, essa menina doa! Tô... É verdade! Vamos <risos> meu <risos> <risos> ver. ver. <risos> hum, <risos> o seu tamanho, ah, sério, uh, E agora? Você <risos> vai conseguir comer tudo <risos> isso? Ético, <risos> <lindo>? <risos> isso? É delícia! Isso não vai ser um problema para você, né, Sara? É verdade! <risos> não, é verdade. <risos> É muito maior que você, amor. Vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto. Vai lá dele. É isso aí, gente. O dia, a noite de espetáculo chegou ao fim. Mas foi super divertido, né, Sarinha? Agora acabou com King Kong gigante tentando comer uma menina loira de peruca falsa. Peruca falsa, que peruca falsa, nessa né, Sarinha? Tava muito engraçado, não tava? Aquele macaco gigante. É isso aí, pessoal. Pra quem não conhece o canal da Sarinha, ela é uma das pessoas mais bonitas e pequenininhas do mundo, né, Sarinha? É, eu vou estar postando aqui pra vocês no link do canal. Ela ensina várias receitas e coisinhas muito divertidas. Eu tenho que contar que ela é uma fofa, na verdade. Não é mesmo? Então, eu acho que a gente vai acabar fazendo alguma coisa ainda hoje. Se a gente for fazer alguma coisa, eu aviso vocês, eu gravo o que eu puder gravar. E talvez amanhã a gente ainda saia. Lá na cama, elástica tá bom. Um então, Sarinha, vamos dar beijo? Vamos dar beijo. Vai, manda beijo. Tchau. Opa, e <risos> uh, eu tô mais de Se eu, eu souber estava filmando, que tinha... Gente, <risos> pensa só no que a gente tá fazendo aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês não têm noção de como eu tô feliz de estar aqui. Nós também ah. estamos a Sarinha Feliz que eu tava aqui uhum. Fala, venha sempre, tá Venha sempre Ai meu Deus, eu já tô apaixonado Você não tem noção A Sarinha veio ontem, né Acho que vocês viram, eu não sei se eu vou editar esse vídeo No mesmo, eu vou fazer dois deles Pra postar, mas em todo caso Se eu, se eu fizer dois, vocês acho que viram No anterior uh, A minha ida com a Sarinha pro circo Tipo, apaixonei Apenas. E eu tô aqui hoje simplesmente na casa da Tato, panela terapia. Assim, ó. Hum. Pra quem não conhece, eu vou postar aqui embaixo. Mas provavelmente vocês conhecem. E é incrível, porque é o tipo de canal que eu sou apaixonado porque vocês sabem que eu gosto de comer. E as receitas são, tipo, muito muito gostosas e é muito simples de fazer. Ela também tem, tem o Tato de deixar as coisas muito fáceis pra gente. Que não tem muito, sabe? Aquele dom pra coisa. Enfim, eu vou também postar alguma coisa das, das receitas que eu mais gosto e que salvaram a minha vida quando tipo, minha mãe resolve sair e não me deixar comida em casa. porque é assim, né? Não, Sérgio, volta que eu Quero que você faça um negócio pra mim. Deu? Ou Deu. Agora ficar? tira esse bolo que tá nojento aqui do caminho. <risos> esse aqui é, é, o, é o, o boy dela, o marido exigente, que tá, tá me ensinando <risos> umas coisas muito legais. Ó, a mãe da Sarinha ali. Oh, Super Cameraman E a Mayara, Você já conhece a Mayara, né, gente? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem a cara dela ali no fundo, comendo. Porque ela está de cosplay. É oh, vou falar, falar assim. é. Como você quiser. Pera aí. Você vai ficar abaixado ou vai levantar? Não sei, o que você prefere. Vai abaixado, melhor. Né? Não, tá ótimo. Baixa mais, então. Ai, já são, Marcelo. É <risos> Por que que você fica assim? Aí. Bota Aqui. Hoje estamos aqui em três gerações para gravar para vocês um Cupcake dos Minions. E eu estou aqui com a Sarinha, essa coisa fofa que tem um canal. Qual é o seu canal, Sarinha? dinheiro com Sarinha. Se você quiser conhecer, clica na Sarinha e vai lá para ver quanta coisa linda que tem por lá. E estou aqui com o Otávio, que é daqui de Sorocaba também. Eu acabei de conhecer e já adoro ele. Otávio, qual é o seu canal? Meu canal Leite com Biscoito. Clica no Otávio, vai lá conhecer que tem um monte de coisa bacana. Então vamos fazer? Ah, e se não tiver essa máquina de cupcake Super legal pra fazer Bom, quem não tiver a maquininha Pode fazer no forno convencional É só colocar na forminha ou dentro daquelas formas Que já tem os buraquinhos Botar a forminha de papel dentro e assar no forno normalmente Se você gostou desse vídeo Deus Foi super divertido é, o segundo do Panela terapia eu fiquei muito feliz de verdade, é um canal que eu gosto bastante e eu tive a oportunidade de conhecer eles graças a, a Sarinha e a, a mãe dela tá foi tipo, muito legal de verdade, muito obrigado ao pessoal do Panela terapia por ter me recebido tão bem muito obrigado a Sarinha por ter vindo para Sorocaba ter participado de vídeo junto e tudo mais, pelos, pelos dias, pelos dois dias legais que a gente teve junto e agora, bom, eu acho que é isso. Vamos, vamos descansar um pouquinho, né? Obrigado por todos vocês, meus Pokémonsters lindos, por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. O Daily Vlog de hoje talvez tenha ficado meio cheio de coisas. Mas é porque geralmente eu sou meio bagunçado, né, mãe? Uhum. A gente decide fazer as coisas meio que de última hora e tudo mais. Bom, essa é a nossa vida. É isso. É... Se Você gostou do Vlog Não se esquece de deixar seu joinha Compartilhar com os amigos Se você ainda não é inscrito no canal Então se inscreva Pra você poder ficar por dentro de todas as coisas Que rolam por aqui É isso aí pessoal, até a próxima Falou Se você do outro lado gosta de dragões e essas criaturas mágicas com poder de fogo, então você vai curtir o vídeo de hoje. Confere aí!